onde essa igreja corre o risco de ser demolida por ordem judicial. Olá! Hoje nós estamos aqui no bairro Retiro, em Contagem. É, e nós vamos atravessar aqui para ver a situação que está acontecendo no bairro ao lado aqui, que já pertence a Esmeraldas. Aqui, ó, é exatamente a, a divisa, aqui Retiro dos Bandeirantes, é essa avenida. Lá embaixo nós podemos ver uma parte de Nova Contagem, toda essa região aqui é chamada de Vagem das Flores. Lá em cima dá até para ver um pedacinho da Nelson Gria, aquele topo lá, ocupado pela penitenciária Nelson Gria. Aqui, então é a rua que faz divisa. Vamos adiante aqui para a gente conhecer o bairro ao lado Serra Verde. E essa ruazinha aqui é o limite. Né? Aqui ó, é o limite de contagem daqui para lá, município de Esmeraldas. Aqui ainda é contagem até a curva ali, ó. Não tá vindo carro. Mas essa rua de entrada aqui já é a Rua 11, que já pertence a Esmeraldas. Vamos então, daqui pra lá, município de Esmeraldas. Aqui embaixo. Eu sou Alexandre, nós viemos aqui, então, no bairro Serra Verde, divisa aqui de contagem com Esmeralda, mas aqui já pertence a Esmeraldas, onde essa igreja corre o risco de ser demolida por ordem judicial. O caso se arrasta na justiça há muitos anos e muita gente da comunidade sequer sabia que a igreja passava por esses problemas. E hoje nós viemos aqui e encontrei dona Terezinha, que me falou um pouco sobre... A igreja. Ganhou a gente nada e era terra pura. A senhora ajudou com a sua igreja? Ajudei. Tem 25 anos que a senhora mora aqui? Sim. E a senhora sabia que essa igreja estava com esse terreno na justiça, essas coisas? Não? Foi uma surpresa, então. Quando ela ganhou, não estava não. Mãe. Essa é a igreja Nossa Senhora da Aparecida. Eu estava batendo um papo aqui com a dona... É Terezinha. Ana Terezinha, ela inclusive auxiliou a construir a igreja, o terreno foi doado. E agora a justiça deu reintegração de posse ao que se considera então o dono do terreno. Então, a igreja aqui que faz parte, é símbolo da comunidade, corre o risco de ser demolida. E a igreja fica aqui, ó, bem próximo, a LMG 808, Aqui embaixo nessa cerca, vamos olhar aqui. Já é a rodovia. É aqui na rodovia vai socar lá agora. Aqui está a igreja. A gente percebe que o terreno da igreja é bem, bem grande. a Terezinha chegou ali, vamos lá ver. Aqui é muito bacana. A igreja é muito bem cuidada aqui, pela comunidade. Olha como estão as árvores floridas. Isso tudo com o risco de ser perdido. Né? Um bairro é, é, tranquilo aqui na divisa de contagem com esmeraldas A gente vê até gado aí passando pela rua Aqui a entrada da igreja Olha aí Jardins, muito bacana muito bem organizado, né? todas as plantações. Vamos conhecer por dentro da igreja. Estou vendo, só pelo jardim, a gente já percebe o cuidado. Com licença. Olha aí está a igreja. Bem organizada, a comunidade lutou. Isso aqui foi construído pela mão das pessoas que moram aqui mesmo tá aí a igreja, o painel. cá né? tá bastante pessoas aqui. E, infelizmente, isso aqui já é um patrimônio da comunidade que corre o risco de ser demolida em função de ordem judicial. Está aqui a igreja, nós vamos somar mais algumas fotos aí. Dona Terezinha, muito obrigado, senhora, a é. atenção da senhora. Eu espero que isso não aconteça. Né? Se Deus ajudar, não vai acontecer. Não, não vai acontecer vai, não. não. Se Deus quiser, não. Vai não. Vamos lutar, ué. Muito nós lutamos para construir ela, nós lutamos <risos> para ter ela aí, tá bem, né? Amém. É isso aí. Graças a comunidade a não pode perder aquilo que conquistou, não. É, não pode não. Tem para construir, construir pelas nossas mãos mesmo. A senhora, ajudou, a senhora ajudou a construir, É claro. carregou água. Pra... Carreguei água, carreguei tijolos, piquei suco. Eu imagino, eu, imagino, eu, lá, eu imagino que 25 anos atrás aqui não tinha muitas condições, né? E De onde não... é que trouxeram a água para construir essa igreja? Nós trouxemos água no caminhão. O caminhão punha água aqui para poder fazer a, a igreja. Não pra tinha água aqui não, né? Hum. Não tinha nada aqui. Não tinha nada aqui, né? Não tinha luz, não tinha água, não tinha asfalto, não tinha nada. Não tinha nada. Mesmo assim, a comunidade lutou e construiu. A comunidade lutou e construiu. Muito obrigado, dona Terezinha. Foi lutado, foi feito mesmo pelas mãos das pessoas do trabalho. Dos moradores aqui, né? Então tá bom. Obrigado, viu? a noção do terreno da igreja